que é o poder da economia sobre o nosso negócio? Por que eu te pergunto isso? Porque às vezes a gente fala ah, não, eu só vendo aqui no Mercado Livre eu não tô nem aí, eu só vendo aqui no Marketplace tal qual que é o papel da análise do cenário econômico, das previsões econômicas é, quando eu olho em ter um negócio em colocar isso no meu planejamento é, pro ano que vem, cara Boa, Muito bom é, quando a gente estuda né, e vai fazer o planejamento que a gente tem para o próximo ano A gente tem que tomar alguns cuidados né? Uma coisa é olhar o que eu vou falar até um pouco mais depois você vai falar na semana que vem né Um pouco de macro e microeconomia É importante entender esses cenários né Quando eu falo de macro Eu tenho que entender o meu o país no modo geral eu Tenho que ser realista com o momento que a gente vive né Eu não posso falar, cara, eu quero estourar ano que vem Mas espera um pouco, cara qual é o poder de compra que as pessoas têm hoje? O poder de compra das pessoas hoje é um poder, querendo ou não, um pouco mais limitado. Claro, a gente tem a gente tem dinheiro pra caramba. Né? Pra caramba. Tanto que a gente viu que essa Black aqui, por mais que não estivéssemos em lockdown, foi uma hora que a Black do ano passado. Né? E, e um monte de gente fala: não, cara, mas eu não comprei, mas eu não comprei, eu comprei, não sei o que, não sei o que. Cara, mas o poder de compra de quem tem dinheiro é gigantesco. Nosso país tem 200 e acho que 20 milhões de habitantes. Né? Cara, se você pegar aí 3%, 4% com grana tá lindo, entendeu? Você já movimenta um dinheiro gigantesco na economia. Mas quando eu vou fazer essas análises, né, Lee, é interessante eu entender qual que é, é por exemplo, qual que a gente está num momento, né, onde a gente, não sei se o pessoal também está, acostumado a acompanhar isso, que é acompanhar indicadores do país como IPCA, que é o índice de preço ao consumidor. Então, o que acontece? A gente está num aperto aonde a inflação está grande, né? Então, coisas básicas, né? A alimentação está apertando a gente. Combustível está apertando a gente, né? Transporte, de modo geral, tudo isso vai impactando, né? No bolso do consumidor, né? As mercadorias automaticamente estão mais caras porque o dólar está mais alto. A gente está num momento onde a gente tem Esse... O nosso país sempre foi meio conturbado, né? Isso é fato, né? Desde que, eu... Desde que a gente existe, né, cara, até antes, né? Sempre foi conturbado, mas geralmente era um fator ou outro que atrapalhava ali, né? Então a ah, cara é alta do dólar. É alguma notícia que saiu na mídia aí Só que com esse momento que a gente viveu Que é global, né, da pandemia Outros fatores, né, a gente meio que teve um, uma cascata né Que foi a inflação junto com a de dólar O pessoal que vende aqui sabe que a importação Duplicou o preço para trazer Com um prazo mais alto, com um insumo mais caro Então essa é a realidade Então tem outro olhar Cara, qual que é o, o, o índice de, de reajuste para o ano que vem? O que, que, que o país está prevendo para o ano que vem? Né? Ele está prevendo aumento, mas menor do que esse ano Mas ainda existe né, uma reflexão de aumento para o ano que vem A questão do PIB, quanto que o, o país vai produzir ano que vem Qual é o potencial do nosso país né, para o ano que vem a né, gente poder sair, digamos assim, de um buraco Que a gente está em um mundo, né, que está nesse, nesse negócio agora Vai ser todo mundo junto melhorar O dólar, o que, que vai acontecer com ele ano que vem? Né? Qual que é a previsão? É tudo previsão, né? ele vai estabilizar, ele vai diminuir Então esse é o ponto que eu tenho que olhar do, do modo macro né? E o micro, eu vou olhar aonde eu estou inserido Porque pode ser que, primeiro, quem está inserido no e-commerce Por mais que, vamos dizer, que o país não tem uma previsão de crescimento de ano que vem gigantesca Mas o e-commerce tem previsão de crescimento né, de mais de dois vistos, né A gente fala ali 10, 12, 15, né, para o ano que vem Então isso que eu tenho que traçar O país vai estar aqui, mas o mercado que eu estou, ele pode estar aqui em cima e aí tá na categoria que eu vou estar também, né, Alê? Cara, e a categoria que eu tô? Aí eu tenho que analisar. Então, eu analisei o macro, que é aí fora, fatores externos. Eu não consigo mexer, eu vou entender só. E os internos é, o que a gente falou agora há pouco, analisar o meu negócio, analisar a minha categoria, né? analisar como foram os outros anos. Por exemplo, se eu vendo produtos de... Cara, vamos dizer produtos de beleza, tá? Cara, pode ser que ano que vem seja um ano muito bom, que as pessoas vão voltar a frequentar, se falando de beleza, etc, e tá, vai voltar. Isso. ainda que você consiga crescer, consiga acelerar, então eu tenho que analisar muito, né? Onde eu estou, né? O macro do modo geral e onde eu estou e que o que meu mercado aqui individualmente agora pode oferecer para mim no próximo ano. Boa. Muito bom. Muito bom.